Você precisa ter CNPJ para vender na Amazon, é só CPF ou é só CNPJ? Você pode vender tanto em CPF quanto CNPJ, é, não existe nenhuma trava. O único ponto é, caso você cadastre com CPF, a gente vai transferir o valor que você for receber para uma conta do mesmo CPF que você cadastrou. E a mesma regra para CNPJ também. Isso é para deixar a Amazon sempre mais segura em relação a isso, em relação e, ao, e... ao pagamento. E para nós é uma segurança também, tá, Luizão? Travar esse recebimento. Infelizmente, eu brinco que os hackers, né, o bandido, ele é muito mais esperto do que, do que o nosso tempo. Os caras estão à frente do, do, disso. É, então, para nós também é uma segurança, tá? Esse recebimento travado, na minha opinião, ele garante que você vai ter a segurança é, de receber efetivamente o, o teu pagamento.